Oi, pessoal! Aqui é o Cup e bem-vindos a mais um vídeo do canal Cup. Eu sei que eu tô meio diferente hoje. Na verdade, eu tô aqui pra mandar uma mensagem muito importante pra vocês: que o Cup não tem coragem de mandar. Eu sou o Cup e eu sou uma pessoa não binária. Sou uma pessoa sexual, e até aí tudo bem. Eu sempre vivi minha vida normalmente, eu sempre fui uma pessoa muito... Desejada. Eu sinto que aconteceu um processo dentro de mim que a minha não-binaridade fluiu pra um lado mais sexy mesmo. O meu gênero, talvez ele tenha fluído pra uma coisa sexy, mas é a pessoa que eu sou. E eu sinto que eu mereço respeito sexual por isso, de vocês, pessoas pessoas sexuais. E tipo, isso chegou num nível muito sério quando outra blogueira, que eu não vou falar o nome, me chamou para um surubão. Tipo, eu acho que é uma coisa que é normal de pessoas alossexuadas, tipo, fazerem. E eu acabei indo por pressão estética, que se fala. Porque eu achava que é o que as pessoas fazem normalmente. Você vai na balada, você vai no bar, depois você vai num sorubão E eu vi que quando... Eu cheguei na, naquele lugar, eu tive quase que um déjà vu, se faz sentido isso. Agora eu não sei mais o que fazer, porque o YouTube também tem suas regras. Faz parte também você ir em eventinhos como esses que... Hum, Muitos youtubers estão indo. Eu acho que é a realidade que a maioria dos youtubers não querem falar. Porque elas são assexuadas e elas acham que isso é normal. E ainda por cima de tudo isso, vocês, meus seguidores do meu canal, Cup Channel. Vocês estão me objetificando. Eu sei que é meu jeitinho de ser, talvez um pouco sexy. Mas é apenas a minha identidade. Talvez a minha identidade de gênero seja um pouco sexy. E só porque eu sou assexual, não quer dizer que eu não seja sexy. Isso quer dizer apenas que eu não acho você sexy. Enfim, gente, esse foi meu vídeo de hoje. Eu queria só finalizar esse vídeo com um segredo que eu nunca contei pra vocês. Mas que hoje eu acho que chegou a hora. O meu canal, como vocês sabem, eu me chamo Cup, Mas o verdadeiro significado do nome do meu canal vem de um filme muito conhecido, de um diretor muito conhecido chamado Steven Spielger. Chamado Two Girls, One Cup Foi um filme que me tocou muito. E que, <risos> tipo, mesmo sendo uma pessoa sexual, eu consigo apreciar esse tipo de arte. E eu gosto muito do trabalho do Steven Spielberg. E... Enfim. É só uma curiosidade sobre mim que eu acho que vocês não deveriam saber sobre o Cup. Era só isso por hoje. Espero que vocês estejam bem. Um beijo pra vocês e até a próxima. Tchau. Até a próxima.